Viva! No presente exercício, iremos calcular a cardinalidade de um conjunto potência, ou conjunto das partes de um conjunto dado, para o caso finito. Como de costume, antes de começar a atacar um problema como esse, precisamos nos certificar de que sabemos onde estamos e para onde vamos. Uma primeira pergunta útil é se sabemos determinar como que os conjuntos finitos são construídos. Uma segunda questão diz respeito ao fato de que o problema sequer foi formulado aqui de maneira completa. Eu disse que iríamos calcular a cardinalidade de um conjunto dado através de uma certa operação da potenciação de conjuntos e disse que esse conjunto era finito mas não apresentei a fórmula, não apresentei nenhuma solução, nenhuma conjectura que possa ser estudada, testada ou verificada. Um erro grave que às vezes é cometido pelo neófito é começar a resolver algo assim, escrevendo um punhado de conceitos, operações, relações ou termos quaisquer, a respeito dos quais não nos sentimos inteiramente seguros. Finalmente, uma quarta e última questão que eu gostaria de levantar aqui, concerne a prática de, de fato, verificar formalmente, matematicamente, que a conjectura proposta é adequada. Verificar que aquilo que parece ser uma resposta é, de fato, uma resposta à nossa questão. Podemos ir buscar uma resposta à primeira questão em um outro exercício no qual definimos recursivamente o conceito de cardinalidade para conjuntos finitos. Em resposta à segunda questão, vale a pena fazermos alguma experimentação primeiro. Vamos começar aqui, então, a estudar alguns conjuntos finitos. Por exemplo... O conjunto sem elementos, vazio. O conjunto das partes desse conjunto, como qualquer outro conjunto das partes, contém o conjunto vazio como elemento, dado que o vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. De fato, neste caso, é o único subconjunto do vazio. Tomemos agora um conjunto arbitrário B e consideremos a possibilidade de acrescentá-lo como novo elemento. Não havia nenhum elemento antes. É claro que a solução anterior ainda é um subconjunto do conjunto unitário com o conjunto B dentro, mas agora também há uma segunda solução, a saber, o conjunto unitário com B dentro. É subconjunto dele próprio. Mais uma vez agora, acrescentando um novo indivíduo dentro do conjunto anterior, digamos, B', diferente de B'. Temos todas as soluções anteriores, dado que o conjunto anterior é subconjunto desse, e algumas novas soluções, a saber, os subconjuntos deste novo C, que tem como membro B'. Repetindo esse procedimento para um último exemplo, acrescentamos agora um novo indivíduo, B'', duas linhas, diferente dos indivíduos anteriores. E consideramos a hipótese segundo a qual este B2' é acrescentado às soluções anteriores. Portanto, aqui, para este novo C, todos os conjuntos anteriores ainda funcionam e os mesmos conjuntos podem ser acrescidos de B2'. Note assim que tínhamos uma solução, para o caso do conjunto vazio. Ao acrescentarmos um elemento, passamos a ter mais uma solução, dobrando o número de soluções anteriores. Ao acrescentar mais um elemento, ainda temos as soluções anteriores e podemos repeti-las acrescentando novas soluções. E acrescentando mais um elemento, mais uma vez, temos as soluções anteriores aqui, que podem ser dobradas. E assim foi que a cardinalidade do conjunto C determinou a cardinalidade do conjunto potência de C. A cada vez que aumentávamos em um objeto a cardinalidade de C, dobrávamos a cardinalidade do conjunto potência de C. A exploração anterior nos faz pensar que, para conjuntos finitos, a cardinalidade da sua potência cresce de forma exponencial segundo a cardinalidade do próprio conjunto. Nós não demonstramos isso. Estamos fazendo uma conjectura. Se estivermos certos, temos a solução para o problema. O que dizer agora dos conceitos envolvidos nesta conjectura? Além da noção de finitude, que eu não vou esclarecer aqui, temos a operação de cardinalidade, que recebe um conjunto finito e devolve um número natural, da maneira já explicada aqui em resposta à questão 1. Temos também a operação de potenciação de conjuntos. De que forma podemos descrevê-la, digamos, recursivamente, como fizemos com a cardinalidade? Uma possibilidade é descrevermos quais são os elementos do conjunto potência, no caso finito. Dada a construção dos conjuntos finitos, podemos, portanto, descrever quem são os membros do conjunto potência do vazio, só a um, e descrever quais são os membros do conjunto potência de um conjunto ao qual tenha sido acrescido um novo elemento. Se o conjunto x em questão não tem como membro b, o resultado dessa subtração é o próprio x. E, portanto, sempre que X é subconjunto de B, podemos também dizer que ele é subconjunto de B união com este novo elemento. Por outro lado, se B é um elemento de X, e se ao subtrair tal B de X temos um subconjunto de B, segue que o próprio X, com o B dentro, é um subconjunto do novo conjunto, B união com B. Embora essa definição recursiva seja correta, talvez ela não seja mais útil para os nossos fins. Eu proponho, assim, reformular esta definição de maneira também recursiva através de uma expressão conjuntista que descreva exatamente quem são esses elementos. E, em particular, que mostre que é possível, como vimos na ilustração anterior, dividir estes elementos em duas partes, aqueles que já tínhamos antes e os novos elementos, em igual número, que estão sendo acrescentados neste passo. Do que eu acabei de dizer, a palavra novos dizia respeito ao fato de que estes dois conjuntos são disjuntos. E quando eu digo que elementos foram acrescentados em igual número àqueles que já tínhamos antes, eu estou dizendo que estes dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Nenhuma destas duas asserções foi demonstrada. Para nos ajudar nesta sorte de tarefas, eu vou formular aqui dois ou três resultados auxiliares que serão úteis em um futuro próximo. O primeiro lema será útil para podermos calcular o tamanho de um conjunto produzido pela união disjunta de, de outros dois conjuntos. Segundo este lema, de fato, a cardinalidade de A união B, quando A e B são disjuntos, é a soma das cardinalidades de A e de B. Antes de formular o próximo lema, eu irei aqui propor uma definição auxiliar. A intuição por trás desta definição é que, para qualquer conjunto dado, podemos construir um outro que tem os mesmos elementos do conjunto anterior, só que cada um deles está acrescido de um certo indivíduo A, o que espelha, como você deve ter percebido, a construção do conjunto potência, na qual novos elementos foram acrescentados. No passo recursivo, aqueles que já estavam lá antes. Antes de respondermos a esta última questão, 4, sobre a possibilidade de verificar formalmente uma certa conjectura, formularemos esse nosso segundo lema e teremos, portanto, a tarefa de verificar ambos os lemas e também a conjectura. Para este lema, tomamos um subconjunto arbitrário, B do nosso universo D e consideramos um indivíduo que não é elemento de nenhum dos membros do conjunto B. Pela definição anterior, podemos considerar a adição deste elemento a cada um dos membros de B e, segundo o presente resultado, a cardinalidade do conjunto resultante é a mesma cardinalidade do conjunto original. Tanto o lema 1 quanto o lema 2 podem ser demonstrados por indução sobre a construção do conjunto finito B. De fato, o lema 2 é verdadeiro mesmo se o conjunto B não for finito. Eu deixarei estes resultados como exercício para você. Eu prefiro aqui me concentrar até para dar exemplo de como essas demonstrações são feitas, na verificação formal de que a minha conjectura, feita como resposta à questão 2, está correta. Verificação esta, que também se dará por indução sobre a construção do conjunto finito C. É possível estender este resultado para conjuntos infinitos, através do chamado teorema de Cantor, a demonstração que apresentarei aqui, contudo, só vale para o caso finito. Como não havia um enunciado formal até agora, precisamos formulá-lo. Tendo em vista a nossa investigação anterior, ele consiste exatamente naquilo que você espera. Sempre vale a pena anunciar qual é a estratégia que iremos seguir. Você certamente não se surpreenderá que, tendo uma especificação recursiva tenhamos a ideia de fazer uma verificação por indução matemática. O passo base, obviamente, é aquele em que o conjunto C é vazio. Fazendo as contas agora, note que a cardinalidade do conjunto potência do vazio, pela definição passo base do conjunto potência, diz respeito à cardinalidade do conjunto unitário contendo o vazio dentro. O passo recursivo da definição de cardinalidade agora nos permite calcular esta expressão e o passo base nos permite finalmente descobrir que estamos falando do número natural 1. Este número pode ser expresso na forma de uma exponenciação, 2 elevado a zero, onde zero é a cardinalidade do conjunto vazio, mais uma vez, pela definição de cardinalidade no passo base. Acabamos de verificar, portanto, que esta expressão é verdadeira para o caso do conjunto vazio. Findo o caso base, vamos para o passo indutivo da nossa demonstração. Aqui, consideraremos o caso do conjunto C não vazio, produzido pelo acréscimo de um novo elemento a um conjunto finito anteriormente dado, B. A hipótese de indução aqui diz respeito à presunção de que o nosso enunciado já foi verificado para um conjunto B, arbitrário, conjunto este que usamos para construir o nosso conjunto cesão. Eu vou fazer duas observações auxiliares logo a seguir. A primeira delas é que, pelo lema 1, tendo em vista que o conjunto C foi definido pela adição de um novo elemento ao conjunto B, está claro que a cardinalidade de C é a cardinalidade de B mais 1. Além disso, vale a pena recordar, pela definição recursiva que demos do conjunto potência, que a operação potência aplicada ao conjunto C pode ser dividida entre duas partes, os elementos que vieram do conjunto potência de B e aqueles que foram obtidos a partir do conjunto potência de B pelo acréscimo do B. Pela notação introduzida na definição aqui ao lado, note que podemos descrever este segundo conjunto em termos do primeiro. Eu fiz tudo isso para mostrar que podemos aplicar aqui o lema 2. Que nos permite concluir que a cardinalidade de C2, isto é, do conjunto C1B, é igual à cardinalidade do conjunto C1. A condição de aplicabilidade deste teorema é de que este novo elemento não esteja dentro desta união. E se você não vê relação entre este conjunto e este, eu vou acrescentar aqui um lema auxiliar para você demonstrar. Finalmente, podemos juntar agora todas as peças do nosso quebra-cabeça. A cardinalidade do conjunto potência de C se trata da cardinalidade da união de C1 com C2, que por sua vez pode ser expressa como a soma das respectivas cardinalidades, tendo em vista o lema 1. Pois C1 e C2 são obviamente disjuntos. Como já observamos antes, contudo, o conjunto C2 tem a mesma cardinalidade do conjunto C1. Foi para isso que escrevemos o item 2 acima. Mas esse conjunto C1 nada mais era do que um nome de fantasia para o conjunto potência de B. Isso nos leva a um ponto em que a hipótese de indução começa a gritar para ser usada já que ela nos dá uma forma pela qual a cardinalidade do conjunto potência de B pode ser reescrita. Reescrevendo um pouquinho esse cálculo, chegamos finalmente a uma expressão que nos permite usar o item 1, segundo o qual podemos descrever isto como 2 elevado à cardinalidade do conjunto C. Isto completa a nossa verificação de que para este conjunto C também vale a expressão no enunciado da nossa conjectura. Depois que você tiver, então, verificado os lemas 1, 2 e 0, por que não? Teremos juntos produzido uma demonstração completa de que a conjectura que fizemos sobre a taxa de crescimento da cardinalidade do conjunto potência é verdadeira no caso finito.